Como é que é a malta do aço? Bom dia, deixem-me só pagar aqui lá a portagem. Por Pagamentos sim. com cartão, siga as informações do terminal. deixe já para isto aqui. E, como é que é? Então vocês eu estão bem? Documento, eu tirar a Obrigado eu, eu, oh, obrigado, eu. Oh, obrigado eu. Vamos embora. Como é que vocês estão? Vamos embora, mas tenho que meter a primeira. Que isto não é automático, isto não é nenhum move. Como é que vocês estão? Olha, toma já um VTEC. Mas... Que até meu louco. E uma segunda de VTEC é fiquis, pá, uma, uma terceira zinca de VTEC, pá, bora, liga, Au. e como é que vocês estão outra vez, já disse esta merda três ou quatro vezes, bem, onde é que estamos a ir hoje, que tema é hoje, vamos já falar do que é que temos planeado, ora, se vocês chegam o meu Instagram, se não seguem, deviam seguir, Yuri Frances, oficial, não, não é oficial, é mesmo só Yuri Frances que eu não sou oficial, nem cavalheiro, <risos> não, cavalheiro sou oficial, é que não, bem, se vocês seguem, viram que eu fiz uma história na JP Auto Paint com este menino aqui, este CRX del Soleil Branquinho, que é uma coisa rara de se ver. Fiz lá algumas histórias porque eu e o homem entramos aqui em contactos, fizemos aqui uma parceria e é uma nova, digamos, uma nova parceria para o canal. A JP Auto Paint é do nosso amigo Juliano, eu conheci-o naquele dia, fui lá ter com ele, fui conhecer as instalações, fui conhecer as pessoas os funcionários, enfim, toda a equipa que trabalha lá e fechámos aqui uma parceria de pintura. Nós agora vamos lá, vou documentar tudo, que eu fui lá falar com o homem, mostrar o carro etc, falar do que vamos fazer, mas não filmei nada. Agora vocês vêm comigo, vamos conhecer o Juliano, vamos conhecer as instalações muito direitinhas e o homem faz boas pinturas. Eu não posso falar por mim, porque eu nunca tive nada pintado por ele, mas estive a ver trabalhos dele, estive a ver as instalações, quando estava lá a conhecer os homens, chegou dois ou três seguidores, que me disseram, olha Ior, vais trabalhar aqui com o Juliano, olha, vai chegar com um trabalhinho impecável, houve um rapaz que tinha uma empresa, pelo que eu percebi, punha lá muitos carros na parte de pintura e reparação assim, o toquezinho de chapa, e deu-me bom feedback. Agora, nós vamos lá deixar o nosso Telsol, vamos filmar o primeiro episódio, vamos ver o que é que vamos fazer aqui, vamos documentar aqui já a parte 1, e depois... Vamos, claro, ver o resultado final que o meu Dell Sol merece. Normalmente eu deixo sempre a pintura para o fim dos meus projetos. Vocês podem estar a pensar: está o Ioro, mas o Onda já está acabado. Não, eu ainda quero mudar a suspensão, ainda quero mudar a embreagem, quero mudar regulamentos, que ele faz uma zoada. Não sei se vocês ouvem. Mas vamos já fazer a pintura. Vamos já pôr o Dell Sol branco, com mais branco que não há. Ok? Vai, bora lá. Vamos conhecer o Juliano, vamos conhecer a JP Auto Paint e toda a equipa. Bora! Bora assim! Boa se é que é <risos> Pessoal, já chegamos aqui ao é nosso amigo Juliano. Juliano, obrigadão mais uma vez pela Obrigado. parceria. Para vocês que não conhecem, este é o amigo Juliano, é um, vai ser o um novo parceiro aqui do no nosso canal. Fala-me, primeiro de tudo, estás aqui em Portugal há quanto tempo? Estou aqui não. há 4 anos. Quatro aqui anos. neste sítio ou já vieste do outro lado? Não, estou aqui há 3 anos. Eu comecei numa garagem okay. E aí apareceu essa oportunidade dessa oficina e vim para cá. Estou aqui não. há três então, anos faz, nesse espaço. Então fazes pinturas na Tuga há quatro anos. Há quatro anos. Ok. No Brasil já há 16 ah, anos. Já fazias lá, ok. Anos. ok, é. ok, ok. Para a malta que não sabe onde é que é isto, onde é que isto fica? Fica aqui em Alcabidesche, na Rua do Lameiro, número 1, um, Armazém 1. Ok, eu vou deixar na descrição aqui a morada, O teu usa mais o, o Instagram, não é? O Instagram, é isso. E para vocês contactarem, temos aqui um espaço limpinho, não é? Como a gente falou no... quando se conheceu, é. tu que tu estavas a dizer, é, gostas das coisas assim, limpinhas, arrumadinhas no sempre é certinho, não é? É lógico. Olha, e o que é que tu fazes aqui para, digamos, pinturas, e que tipo de pinturas, o que é que fazes aqui? Nós trabalhamos. Vende. vende. Vendeu peixe. Vendeu peixe. Ah, okay. Olha, eu trabalho com bate-chapa, pintura, tiramos moça também sem pintar, que é uma técnica brasileira, que chama é. no Brasil martelinho de ouro. Mesmo aquelas tipo de, de pedras, Sim, de chuva de graniz. Graniz, uma é. ganda mocada no... Num guarda-lama, numa porta, se não danificou a pintura, você traz o carro. Ok. Nós executamos o serviço e você sai com o seu carro desamassado sem a necessidade de pintura. Oh, top, top, top, top, top. Isso é muito legal. E em termos de parcerias? Tens parcerias com oficinas aqui? Trazem calçados a pintar? Sim, sim. Nós trabalhamos com alguns estandes de, de revenda de carro. Okay. Enfim, oficinas mecânicas. Temos uma, uma variedade de parcerias sim. Ok, então e a Malta? Se estiver aqui na zona de Alcabidesh, Sintra, Estoril, oficinas, stands... Tu aqui, é mesmo 100% de pintura? 100% de pintura. Sim. Se eu parecer aqui com um carro com uma grande fruta de frente, no ar não arranjas? Não, está Pronto, olha, então tu tens isto dividido. Estavas-me a dizer e mostraste-me a mim no outro dia, agora vais mostrar ele, em dois espaços. É? Este, este primeiro, o que é que tu fazes aqui neste? Aqui eu faço as, as zonas de preparação da chapa para a pintura aonde chega até o primário ok aqui é a zona de preparação das tintas pronto é, basicamente o que se faz aqui é isso aqui é onde faz toda a desmontagem montagem preparação Wichar. e depois, no final também a questão da montagem nós fazemos aqui ok e a pintura não é aqui não a pintura nós temos a estufa que é a cabine de pintura podemos ver que é logo aqui ao lado Ok, aqui é onde fazes, uh, digamos, a arte. Ah, exato. Né? Aqui é a arte. É. Tens aqui o quê? O que é Nós que está temos aqui? Temos um Fiat Tipo, que é de comerciante. Ok. Este é um carro de stand? De stand, exato. Ok. Eles querem um serviço rápido e... Pois, que é para, ver, para, para vender, para né? Para Carro claro. para vender. Carro parado num stand é perder ah, dinheiro. Daqui né? a pouco já vai embora. Já vai para, para a preparação, é. lavagem e... Entregado para o cliente. Então é aqui Posso que fazes. Fazer... Ok, fazes faz só tu a pintura ou tens algum. Não, tenho mais parceiro. dois colaboradores comigo aqui. Ok. Que fazem os dois. Tudo. Tanta preparação ou tens alguém só ah. mesmo pintura? Não, aqui todo mundo faz tudo. É. <risos> Qual pintura? Okay. Quem o lixo só mesmo pintura. Ah, é lá. não é? é? Ah, Olha, é. vamos dar aquele lado é agora. Bem. Voltando aqui. Olha, este vai ser o carro que a gente vai trabalhar, né? decidimos fazer o, o, o CRX. Isto é, há, há muito lá no Brasil, este, este modelo não? Não, deste modelo não. Não há assim é muito? É um... E quando, há, e quando há são caros. Sim, sim, sim. Pois Olha, é. ele não está assim, em termos de moças, ele não está assim muito mal. O que é que tu estás a ver que eu já não, que eu não tenha visto? Olha, assim, a olho, alguém já tentou aqui fazer umas, umas pinturas que isto já está metade de branco no preto, preto é, no branco, é, é, e tá, não está não tá grande coisa. É, talvez não tenha sido lixado. Pois. Bem lixado, mas vamos pintar as diantes, que eu acho que fica bem legal. Manter as partes pretas, vai ser feito essa parte de baixo, os puxadores, o preto fosco é, imitando o plástico. texturado, né? Temos aqui uns, umas, umas ferrugemzinhas. Sim. Isto é, é de fácil resolução? Sim, ou? sim, sim, Tem que matar esse ferrugem para que ele não se alastre depois. Pois estava aqui, eu acho que deste lado também havia aqui outro, né? Está yeah, aqui também. Este até parece Sim. que já comeu aqui um bocado de chapa. Sim, já comeu um pouquinho da chapa. Depois tem essa moça. Tem, olha, pois é, olha. Estás a ver? Olha aqui o olho do lince. Olha é. o olho do lince. Essa moça aqui nós removemos ela sem, sem precisar pintar. E esta aqui foi a que eu te falei quando a gente começou a, a trocar ideias. Esta é aqui o pronto, de caras. Sim. Essa vinha é, yeah, esta vinha é, <risos> Esta é, tem aqui é, é, um, um vinhozinho. É. Tu estavas a dizer que estas mocinhas tiras com o tal martelinho, Sim. que explica lá isso, é. agora aqui agora temos uma boa oportunidade é. para, para mostrar aquilo que fazes. O é um martelinho de ouro, as pessoas pensam que é um martelinho de ouro, mas não é, o martelinho é uma okay. liga de aço super resistente e esse daqui foi eu que mesmo que fiz. Consiste em você colocar uma lâmpada, uma luminária que ela faz a leitura do amassado okay. e aonde está fundo, onde está negativo ela fica escura okay, e aí com essa okay. lâmpada você vai por dentro Forçando e... com algumas alavancas desse tipo, ok. Mostra não. isso é: não, não. Não, não, não é preciso tirar agora Sim. a moça, mas mostra só, ah, só para ver. a malta ver por exemplo, aqui, como é que isso funcionava. Você vem aqui por algum okay. acesso, ok, e, e ó, e vem levantando ela, você ok. Vê? E vem forçando e levanta a moça. Estavas a dizer que é? Poupas tempo em relação a. Sim, ali é a spotter. A spotter, que a spotter, é a, a spotter. parte de bate-chapa e pintura. Assim ah, poupa tempo ter com esta técnica. Sim, assim poupa tempo, mas essa técnica ela é recomendada quando não danificou a pintura. Porque aí nós removemos a moça. Mantendo a originalidade da pintura, sem a necessidade de, okay, de executar okay. a pintura e perder tempo na oficina. Ou seja, ganhas tempo e eficácia. Sim, <risos> eu faço, por exemplo, um serviço desse, eu faço ou entrego o carro para o cliente no mesmo dia. Okay. Sem precisar pintar o capô. Okay, okay. Tira a moça e segue viagem. a e segue. E segue, segue viagem. Gil, hã? Espetáculo, muito legal São... Olha, pronto, já nos roubaram o brilho todo. Já nos roubaram o brilho todo. Ó oh, Gil, falta de respeito. Estamos aí? Sou eu RS, gt 3 RS. Pronto, e assim é. terminamos o vídeo. <risos> Com de gt 3 RS. Tens boas máquinas aqui, companheiro. Muito bom. Muito bom. Olha, para o vídeo de hoje, queres desmontar alguma coisa para a gente ter algum sumo? Queres fazer aqui alguma coisa? Sim, vamos avançar. Uh, vamos tirar os para-choques. Os Vamos desmontar aqui algumas coisas. E preparar já, já que a semana. Dá tempo, que dá tempo hoje a gente faz. Sim, porque a gente estamos a filmar isto a um sábado. Foi uma cortesia aqui do amigo abrir a porta à gente, porque a gente, durante a semana o Gil não podia vir, vir buscar. Trabalho! Eu, eu ah. também tinha coisas para fazer e o homem também tinha a oficina cheia. Então viemos aqui a um sábado. Hoje, para coisinhas rápidas, vamos desmontar só algumas peças. Sim. E digamos, um, um trabalho como o meu é mais ou menos uh, rápido, lento. Qual é? Um trabalho desse e uma semana eu consigo entregar é. na excelência, é. com qualidade no serviço, como deve ser. Então olha, vamos começar a desmontar? Boa. Posso filmar? Pode. Então vamos embora. É. É. Oh, ó Gil, a gente ia desmontar o CRX, quando de repente... É, é <risos> Estamos a brincar, quê? Okay. Espera aí, ó oh, Gil. Gil, a gente estava a gostar deste. Hã? Olha o que que eu... Tu, tu és mas é maluco, tu és mas é maluco. Bem voltando novamente à realidade, agora sim estamos a mexer num carro a sério não é? Passam aqueles charutos não é? Pois é. Aquela charutada aqui a tirar o nosso brilho, é. a tirar o nosso é. brilho. É. Aqui um em todo branco, hoje branco é raro não há? O homem veio querer fazer uma troca Ele <risos> gosta muito de, de figurinhas Ele ah, viu que aqui tinha potencial Não, eu viste visto ele chegou no GT3, Ele chegou no GT3 Viu que o CRX tinha tanto brilho teve que ir buscar o outro Porque muito o GT3 bem. não aguentou é. O GT3 não aguentou aqui o brilho do CRX é. Então vai, amigo, vamos lá desmontar O episódio de hoje está fixe, já temos aqui a frente toda desmontada, aqui o amigo Juliano já desmontou ali a frente. Temos aqui também já capota fora, a parte de trás, Juliano, esta parte de trás deu luta. Deu. O carro estava tudo direitinho, tudo original, nunca tinha saído. Sim, tinha a cereja do bolo que era aqui, dois é. travantes, de, de rosca, que não tinha jeito de tirar, mas... Mano, mas tem boas notícias, não parece ter batido nem de trás, nem, nem de frente, ele está muito direitinho, não está? Foi impecável o carro, todo original, todo Olha, tá diz-me uma bom. coisa, em termos de valores para um, para um trabalho deste, a gente já, já falámos disso, mais ou menos de valores para a malta, já sei, eu já sei que a malta me vai perguntar, mas quanto é que é, valores, uma, uma pintura, Pá. Se, lembrando à malta que a gente não vai fazer aqui uma pintura a fundo de restauro sim. completo. Exato. Tá, é uma pintura, vamos melhorar no o carro. Bom, o carro, dar bom, é de o porta fechada, vamos dizer assim. Sim, não é daquelas coisas, mesmo a fundo, mesmo restauro 100% até porque o carro não está assim tão mal, preciso de uma coisa dessas. Sim, exato. Mas assim mais ou menos este trabalho, por causa da é tua margem, não é nada certo, mas sim. entre que valores entre por Entre 1200 e 1500 euros, trabalhinho um de trabalho assim, desse. É. Okay. Portanto, malta, tem aqui já uma ideia. Por nós, está fechado hoje ou queres ficar com o martelo? queres, queres, queres fazer o que é hoje? Eu vou amassar o seu carro mais um pouco. Mas, tá, tá, tá, estás a inventar? É. Então. Tem uma massa aqui. Vou tentar apanhar. Tem tá, sim, tá, sim, senhora. Tem sim, senhora. Vais, né? vais fazer uma demonstração. Vem vir por aqui. Essa lâmpada, ela mostra e faz a leitura do amassado. Yeah, e está fundo, onde está negativo, ela fica, faz sombra. É isso mesmo, minha. Yeah. E aí nós fazemos a técnica do martelinho de ouro, com umas alavancas, e nós vamos até a moça e amassamos. Esta é a famosa técnica do martelinho. Uhum. E aí, é, já não tem, meu. Olha aqui. Já não vi, Jogiu? Já não vi onde é que tá? Olha aqui. <risos> Olha aí. Não tá, não. Já não tá. Juliana, a famosa técnica do mortelinho funciona! Funciona! Está aqui a prova! Está aqui a prova! E pá, pessoal, isto também... Isto, isto, isto... para quem não quer... Não quer Olha, não. É. Agora é que vai estrigar! Eu estava a dizer, isto também está a ser uma coisa muito rápida que o Juliano não briga a gente fosse embora se ele mostrar a técnica do martelinho. Está, está a ser uma coisa assim rápida. Só para vocês entenderem um pouco de como funciona. Mas eficaz. É eficaz. Olha lá. E realmente sem pintar. Se eu não quisesse pintar, olha lá. Sem estragar a pintura. Está top, meu. Isto é bom, por exemplo, uma pessoa que tenha um top, com, uma, com uma pintura original. I, sim, sim, para não estar a pintar. Fui top, meu. Olha lá, já não viste, meu. Já não viste. Ou uma super máquina. Esta já é. Olha, tipo uma máquina daquelas. Que a gente, que a gente filmou ainda há bocado, não né? é? É. <risos> Está top. tá top. Tá top. E original. Chegou-se o meu. Pois é, olha lá. Não há. Está top. Então, estamos finalizados. Obrigadão. Agora fica por aqui, vais fazer uns takezinhos do processo dos martelinhos. Exato, exato. A gente depois adiciona ao vídeo final, porque o vídeo final já vai ser o prontinho. É. Então pronto, ficamos fechados por aqui. Gil, Mas é só vir buscá lo Vou deixar na descrição o link do homem da empresa, sigam Alvabidesh, mais sim. ou menos aqui neste, nesta zona, venham cá fazer uma visita. Os orçamentos são por minha conta, são grátis. <risos> os orçamentos são grátis. Quem falar que vem da parte do nosso amigo aqui. Tem bônus. Tem bônus, com ah, certeza. É? Tem desconto em todos os serviços. É, então né? pronto. Olha, eu é que disse, não fui eu, fui eu. eu Está estou... combinado? Está combinado. Yuri desse. Yuri desce. <risos> é isso aí, é isso aí. Então vai, fiquem bem, vamos esperar pelos próximos capítulos, vai ser mais um. Mas depois eu faço umas historicas para, para o Instagram. Vai, um grande abraço gato <laughs>